Caio penetra na fortaleza, mas tem de enfrentar Zangue. O reencontro com o pesadelo. Não posso perder tempo brincando com você. Portanto, vamos acabar logo com isso. Te matar Ou vai ou racha nessa ranqueada Rumo ao ouro Eu tenho que dar tudo de mim aqui Porque ou, ou, ou aumenta Ou abaixa <risos> Torço aí por mim Porque olha o adversário que eu peguei O Guile Que rouba mais que tudo Com essa magia Eu tenho que sair, ó. O meu esquema é chegar perto. Olha só. O roubo tá grande. Tem que enfrentar isso. É o golpe do, do inimigo. Protector of não tem a magia ou oh, saudade do verdinho, viu essas horas. Ter paciência pra chegar aos poucos e agarrar com tudo, fazer o combo rápido. Vem afobado assim sinal, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. O já era, amigão. Pulou já era, pulou de novo que eu te agarro. Vem, vem pra você ver. Ah, Toma! E não morreu! Socorro! Não morreu! De novo, magia! Socorro, me ajude! Nossa, meu! Toma! Uh! Oh, well. Final! Oh, well. Final! Eu não vou deixar você ganhar, tá? Quem, quem é que deixa, né, gente? <risos> Puxa. Nossa! Começou Eu tenho que sair dessa magia Foi certinho Vai, pula mais Pula mais pra eu te... <risos> Toma Amigo Você para de nervoso Toma aqui meu combo, só mais um golpe, só mais um risquinho. Vai! Uhul. <risos> vai. Minha nossa. Eu vou ter que ir com tudo, porque se dá espaço ele vai ficar jogando a magia. O Sonic Boom dele eu não Posso? Eu tenho que ir pra cima Pessoal, quem joga com esse Com esse Guile? Comenta E quem joga com Zangief Enfeitando o Guile? Meu, é muito complicado Ah, tá esperto, né? Cara. Meu, tô com meu bichinho aqui. AAAAAAAH! Ih, ela vai ser pegada em cima. Toma! Droga! <risos> que cara resistente! Venha, maldito urso branco! Round two. Tá. Pô, que o cara não fique nervoso. <risos> <risos> Calma! Venha <risos> dar meu! De ah, achava que ia pular e agarrou. Vem, eu que agarro, tá? Sai! Toga! Gente, faz tudo! Yeah! Uh, uh, uh, uh. Meu, muita emoção! Muita emoção! Agora! Vamos ver como que vai ficar! Meu hum, Deus, pô! É gold! Uh!